Tivemos o privilégio de ter o pastor Danilo Figueira ministrando e dessa vez temos poção dobrada. A né? pastora Mônica Figueira também né, estará ministrando a palavra e eu fico muito feliz né, por poder é, introduzi-la no da Doc, Ela juntamente com Danilo está à frente da comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma igreja frutífera. Né? também é, A Semelhança do Marido Escreve, aliás, publicou um livro fantástico que eu quero recomendar aqui, é o livro Indesistível, Livre-se dos Embaraços que Podem Impedir a Sua Carreira de Sucesso. Eu sou um dos que recebeu esse privilégio de fazer a recomendação do livro e quero aproveitar aqui para dizer vale e vale muito a pena você ler esse material. Então, com muita alegria, queria chamar a pastora Mônica Figueira, fica à vontade. Obrigada, que use mais uma vez para transbordar o bom depósito dele na sua vida. Muito obrigada. Que responsabilidade a minha, não? Diante desses homens de Deus tremendo, eu vindo ministrar os dois melhores mestres para mim, os que mais me inspiram e me ensinam, Luciano Subirai, o meu querido Danilo Figueira, e agora chega a minha oportunidade, eu preciso de muita graça do Senhor, mas isso não falta para ele. Uma coisa que Deus tem generosidade em nos abençoar é com sua graça. Então vamos lá. E você está preparado para receber um pouquinho mais do Senhor? Ah, eu tenho estado muito preocupada, porque ao longo da minha jornada, eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus, daqueles que mais me inspiraram na minha vida cristã. Eu sirvo o Senhor desde a minha eternidade, desde a minha infância. E muitos deles eu procuro hoje na jornada cristã, no ministério, e não os encontro mais. Eles ficaram prostrados, muitos derrotados, em algum lugar da sua jornada. Para mim, eles eram os meus referenciais humanos, daqueles que a gente costuma dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual fulano, igual beltrano. E eles começaram muito bem a jornada, mas não terminaram. E sabe de uma coisa? Terminar a jornada, cumprir o propósito, chegar ao fim, romper a linha de chegada é mais importante do que quando, como e quando você começou a sua jornada. E o que é mais triste é ver que, apesar de serem grandes homens e mulheres de Deus, que alguns inspiraram toda essa nação, nações da terra, hoje estão, infelizmente amargando uma vida, uma vida destruída pelo pecado, as suas famílias destruídas, um ministério esquecido, talvez envoltos em grandes heresias. E quer saber de uma coisa? Nós, cada um de nós, nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. O escritor da carta aos hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, na verdade, versículo 1 e 3, diz assim, portanto, também nós... Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Primeiro, o autor começa a falar, olha, visto que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo àqueles heróis da fé. Aqueles heróis que suportaram tudo até a morte. As covas de leões, os seus corpos sendo acesos nas colunas em Roma, eles suportaram tudo, visto que esses são as nossas testemunhas, nós deveríamos correr com perseverança a nossa carreira proposta, deixa eu te falar uma coisa, você nasceu com uma carreira proposta já, o seu livro já está todo completo desde o começo, do início até o the end, o, o último capítulo, o ponto final, mas... Muitos, infelizmente, não completaram o seu livro. E o meu desejo é que você, depois dessa palavra, se inspire, se anime a permanecer apesar das dificuldades. O escritor diz, visto que nós temos essa grande nuvem de testemunha, nós precisamos com perseverança correr a carreira que está proposta. Mas antes, nós temos que nos desembaraçar. Nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado. Eu acho interessante, porque o escritor faz... Usa duas palavras diferentes, desembaraçando de todo o peso e todo o pecado. E eu, no meu entendimento, aqui na minha hermenêutica, entendo que são duas coisas diferentes. Porque não tem como nós chegarmos ao final da nossa carreira, cumprirmos o nosso propósito, exatamente como Paulo fez, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não tem como chegarmos lá se nós estivermos embaraçados em duas coisas. Primeiro, Paulo fala a respeito do pecado. Mas depois, Paulo diz, desembaraçando nos também de todo o peso. O meu propósito hoje aqui não é falar com você a respeito do pecado. Porque é uma coisa tão óbvia, que o pecado nos tira do propósito do Senhor. Nos tira do propósito do céu, da nossa carreira. Isso aconteceu desde Adão e Eva. Foi o pecado que tirou, os tirou do propósito, do relacionamento, daquilo que Deus havia projetado para eles. Então, eu não estou aqui para falar de pecado. Mas hoje eu quero tomar o meu tempo aqui, para falar a respeito dos pesos. Dos pesos que nós muitas vezes nos embaraçamos nesse percurso, ainda que o nosso coração seja bem motivado, ainda que a nossa grande paixão seja o Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos embaraçados em pesos, amarrados em algumas coisas é, sutis, que tem tirado ao longo dos anos... Muitos homens e mulheres de Deus, gente muito boa, da melhor estirpe de fé, de espiritualidade, têm tirado esses homens e mulheres do caminho, do propósito, da carreira proposta. E que pesos seriam esses? Quando eu falo de peso, embaraçado em peso, eu me lembro, eu não sei você que assistia aí aqueles desenhos animados, mas eu me lembro quando eu era pequena, eu assistia uns filmes ou uns desenhos animados em que aqueles presos tentavam fugir da prisão e eles tinham nos seus pés como que uma bola de ferro. E a intenção deles era que eles conseguissem correr até chegar a um lugar seguro, livre da cadeia da prisão e que eles não fossem pegos. Mas isso era uma ilusão, porque com certeza uma pessoa embaraçada numa bola de ferro, amarrada, nunca vai conseguir mais do que alguém que não tem em si um embaraço. Por isso, o alvo do Senhor para nós, a proposta é desembarasse hoje de todo pecado e de todo peso, para que você corra a carreira e chegue até o final. E com base nisso, uh, eu queria compartilhar com vocês a respeito de um personagem da Bíblia, exatamente a respeito do personagem que me inspirou para escrever esse livro aqui. Esse livro nasceu de uma ministração nossa, do nosso reencontro, que é um retiro que nós fazemos para líderes. Muitas vezes nós levamos os nossos líderes para um lugar após, a parte, e nós ministramos a eles, aqueles que estão cansados. Muitos estão pensando em desistir, sobrecarregados. Então o retiro tem o propósito de aliviar, de tirar o peso. E Deus me deu uma palavra a respeito de um personagem muito, muito conhecido e famoso. Elias, com certeza você já ouviu falar do grande profeta Elias. Elias foi aquele homem, o homem dos milagres. Eu costumo dizer que Elias foi um dos homens que pisou essa terra com maior autoridade e intimidade com Deus. Era aquele que dizia assim para Cabe, olha Cabe, não vai chover segundo a minha palavra. Era tanta autoridade e tanto entrosamento com a vontade de Deus, que ele falava não vai chover segundo a minha palavra e não chovia. E depois ele dizia, agora vai chover, prepare-se. E a chuva caía. Elias foi aquele que multiplicou comida, que ressuscitou mortos, que fez cair fogo do céu. Você lembra desse episódio? Certa vez ele desafiou 450 profetas de Baal. E falou, vamos ver quem é Deus. Numa época de apostasia em Israel, ele com seu temperamento aguçado, ele desafiou 450 profetas. E ele diz, vamos subir ao monte, Faça o seguinte, façam os seus sacrifícios e clamem aos seus deuses. Havia outros profetas de outros deuses, só dos de Baal, tinha 450. E depois eu vou fazer o meu sacrifício e vou clamar ao meu Deus, a Jeová. E aquele que responder com o fogo do céu... Esse é Deus Todo-Poderoso. Então, 450 dos piores feiticeiros, mais temidos, profetas de Baal, homens terríveis, começaram a clamar. E, e Elias, você acha que ele estava ali preocupado, clamando pelo sangue de Jesus, pedindo oração para todo mundo? Não. Elias está do lado de cá, olhando aquele sacrifício, aquela cena. E Elias está aproveitando para tirar aquele sarro. E Elias está falando, olha, quem sabe Baal viajou, clame um pouco mais alto. Ou quem sabe ele está dormindo. Sabe por quê? Porque Elias não tem medo de nada, nem de ninguém. São 450 e 50 profetas de Baal invocando autoridades, potestades, principados, demoníacos naquele lugar. E ele está aqui de boa, ele não teme, ele é tão seguro, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o Deus a quem ele serve. E nada acontece, não aparece fogo, eu até imagino que muitos demônios tentando acender ali uma faísca, mas Deus não permitiu e chega a vez de Elias e Elias clama ao Senhor. E naquela hora o fogo desce, lambe toda a água, consome o sacrifício e começa a chegar um avivamento Israel. E todo o povo começa a gritar, só o Senhor é Deus, Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. E vendo isso Elias pega sua espada e sai matando aqueles profetas. Pensa no homem de autoridade, pensa no cabra macho, valente, que não apenas confiava na sua força, no seu chamado, mas acima de tudo confiava no seu Deus. Conhecia o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. E aí ele vai para casa tranquilo, Deus respondeu, a aliança foi renovada ali no monte e ele dorme. E amanhece com o correio na porta. O correio bate ali na, na sua porta, trazendo uma mensagem, uma mensagem da maldita Jezabel. Jezabel, esposa de Acabe, aquela pagã que odiava os profetas do Senhor e havia matado já muitos deles. E ela, ela manda um recadinho para Elias dizendo... Eu vou fazer com você até amanhã o que você fez com esses profetas, ou seja, na versão super super atualizada, considere-se um homem morto e pasmem pela primeira vez, pelo menos na narrativa bíblica, a palavra diz que Elias teve medo. Eu achava até então que esse Elias era um homem que não conhecia essa palavra que não sabia o que era medo. Ele enfrentava todos, todo mundo. Acabou de matar 450 feiticeiros, profetas de Baal. Jezabel já estava no cenário há muito tempo. Mas, surpreendentemente... Elias teve medo, pega o seu moço e sai em direção ao deserto. No meio do caminho, nem o moço mais serve de companhia. Elias está tão desgostoso, tão temeroso, talvez irritado, magoado, eu não sei, que ele abandona o seu moço ali no meio do caminho e passa 40 dias sem comer nada. Entra numa depressão profunda, numa inapetência. Daquelas de dar gosto, de passar inveja. <risos> e vai e procura um lugar frio, vazio, que inspira a morte. Uma caverna e entra ali. E a única coisa que Elias consegue dizer é pedir para si, chamar para si a morte. E ele começa a falar, eu quero morrer, a minha vida não vale mais a pena. Eu não sei você, se você algum dia parou para pensar o que, que aconteceu... Com um homem que era tão chegadinho de Deus, que não temia nada nem ninguém, que já vinha enfrentando Jezabel ao longo dos anos, Acabe, que tinha tanto poder na sua vida para literalmente da noite para o dia querer desistir de tudo... Elias está ali naquela caverna desistido de tudo. Ele está desistido do chamado, desistido do povo, desistido do ministério, desistido de Deus, desistido da sua própria vida. Isso não te deixa um pouco assim com a pulga atrás da orelha? Com as barbas de molho? Se isso aconteceu com o grande profeta Elias, que não temia nada nem ninguém, que tinha um poder tremendo na sua vida. Será que não pode acontecer comigo e com você? Da noite para o dia. Você já se perguntou o que aconteceu com a cabeça de Elisa ou com o coração para que ele tivesse essa reviravolta, essa mudança tão brusca? Bom, Deus foi lá. O mais lindo da história de alguém que serve a Deus é que serve a um Deus indesistível. O grande, indesistível, com todas as letras maiúsculas, é Iavé. O Iavé indesistível foi lá na caverna querer saber o que tinha acontecido. Elias vinha tão bem durante todos os anos da sua vida, cumprindo o seu papel em meio a um povo que não correspondia, desobediente, de dura serviço, mas ele vinha bem, firme e forte, e agora desistiu de tudo. E Deus vai lá naquela caverna. Não quero dizer uma coisa para você. Deus nunca vai desistir da sua vida. Deus nunca vai desistir do seu chamado. Você pode estar enfrentando a pior crise que você entenda não, que você saiba explicar ou não. Deus sabe de todas as coisas e eu tenho um recado para te dar. Deus não se esqueceu de você das suas promessas e do seu chamado. Ele não vai desistir porque ele já escreveu a sua história até o último capítulo. Entenda disso, mas ele conta com você, que você chegue até o último capítulo da sua carreira proposta. E ali, na caverna, Deus faz uma pergunta para Elias. Elias, o que fazes aqui? Deus está querendo saber, entre aspas, Deus sabe tudo, né irmãos? Deus é inicente, na verdade Deus está querendo todas as perguntas que Deus faz é porque ele quer que nós tenhamos as respostas, e não ele. Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus incita Elias com aquela pergunta e diz, Elias, que fazes aqui? Isso está narrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e 10, fala assim, Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e Ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Bom, Deus está perguntando o um motivo, o que te trouxe para cá? Por que você está aqui? Às vezes Deus faz esse tipo de perguntas para nós. O que te trouxe até aqui? Para Adão, Deus perguntou... Aonde você está? Lá no Éden, quando ele pecou. Para fazer Adão refletir do lugar aonde ele estava na sua carreira proposta. E eu não sei, mas eu esperava que Elias desse uma resposta curta e objetiva. Como foi a resposta? Como foi a pergunta de Deus? Deus perguntou, o que fazes aqui? Na minha cabeça, Elias deveria dar uma resposta do tipo... Jezabel quer me matar, eu estou fugindo de Jezabel, toda vez que eu li a Bíblia, eu entendia que foi esse o motivo que fez Elias querer desistir de tudo, a ameaça de Jezabel, mas olha que interessante, você acredita que na resposta de Elias não aparece a palavra Jezabel? Não é interessante isso? Parece que Jezabel não fazia parte dos argumentos que levaram Elias a desistir de tudo. Elias dá uma outra resposta. Elias começa a sua resposta tentando explicar para Deus o motivo da sua desistência. Ele começa dizendo assim, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Aliás, a primeira, a primeira vez que ele responde a Deus, ele fala, tenho sido zeloso. E depois Deus pergunta de novo e ele encaixa um advérbio aí de intensidade. Ele fala, Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu sempre tentei fazer uma conexão. Porque Deus está falando, o que você está fazendo aqui? Por que você está desistido? E Elias vem... Como a resposta, eu tenho sido extremamente zeloso. Não é estranho, parece que não casa, não combina, mas tem tudo a ver. Na verdade, eu entendo esse episódio, sempre que eu leio, me vem à mente aquilo que acontece, talvez não na sua casa, tomara Deus que não, mas na família de muita gente onde o marido levanta cedo, dá um beijinho na esposa, oi querida, bom dia, eu te amo, a esposa está feliz, responde, retribui o beijo, e aí ele sai para trabalhar, sai correndo porque ele está atrasado, e aí depois quando ele chega, ela já está diferente, ela não responde o boa tarde dele, ela está com uma cara fechada, meio bicuda, ele pergunta, tem comida querida? Ela responde, por um acaso eu sou a sua empregada? O marido fica assim pensando, o que, que será que eu fiz? Como os homens normalmente dão aquele sinalzinho né, de procura, começa a procurar no vinchesto, o que, que eu fiz dessa vez? E a mulher está meio esquisita, tá gros, tá, está grosseira, respondendo com patadas, ele fala, nossa, mas de manhã estava tudo tão bem, o que, que será que eu fiz? E ele procura, procura, procura, procura e não acha. E aí ele resolve fazer aquela perguntinha, na boa intenção do coração dele. Tudo que ele quer é ver a esposinha dele feliz, é ter de volta aquele sorriso. Então ele resolve fazer aquela perguntinha, cinco segundinhos de ingenuidade do marido. Ele pergunta assim, tá tudo bem, querida? Ai, inocente, não sabe de nada. Está tudo bem, querida, é o suficiente para ele ouvir duas horas. Está tudo bem? Como assim? Você sabe que dia é hoje? O marido desesperado fica pensando, meu Deus, hoje hoje é terça. Ela, não, está vendo? Você nem está preocupado. O dia do mês, aí ele, ai, é 23. E que dia que é dia 23? Ai, não sei. É o dia do nosso casamento. A mulher está ali magoada, amargurada, porque no dia do aniversário de casamento, o marido não se lembrou, não a parabenizou, não mandou flores, não trouxe o presente, fica a dica, hashtag fica a dica, não trouxe o presente da rua. E o dia está terminando. E ela foi ajuntando, amontoando no seu coração todos aqueles dilemas, e na hora que ela começa a responder para o marido, aí vem para fora, vem à tona, a decepção com aquele dia, bem que eu deveria ter ouvido a minha mãe, que disse que todos os homens são iguais, é por isso mesmo que lá em 1900 e bolinha, você fez isso, fez aquilo, não adianta mesmo, você é sempre um esquecido, as contas vão sempre ficar por pagar, e aí começa a desenterrar um monte de coisa, a vomitar, a colocar para fora tudo aquilo que estava aqui engasgado. Todo, tudo que estava embaraçando a sua vida, a sua alma, que não tinha sido resolvido. Nesse episódio de Elias é mais ou menos isso que acontece. Deus está querendo saber por que você está aqui. Era tão simples a resposta porque Jezabel está querendo me matar. Mas ele não responde isso, ele responde outras coisas. Porque tenho sido extremamente zeloso, porque os filhos de Israel é, derrubaram os teus altares, quebraram a tua aliança, mataram os teus profetas, estão tentando tirar minha vida. Ele aponta primeiro para si, eu tenho sido extremamente zeloso, e depois aponta para o povo. Não aponta para Jezabel. Na verdade, queridos, a única explicação... Que eu encontrei para essa mudança tão brusca, que não tem explicação na vida desse homem, desse grande profeta, era que ele vinha correndo a sua carreira proposta, embaraçado em vários nós, em vários pesos, e a ameaça de Jezabel foi só uma gota que fez transbordar o seu copo de desistência. Outras coisas era o cerne, o motivo da sua desistência. E ele, externa, que bom, porque as perguntas de Deus nos fazem refletir, revelam para nós mesmos o nosso coração. E a primeira frase que Elias responde, para mim, é o principal motivo da sua desistência. Porque eu estou aqui porque eu tenho sido extremamente zeloso. Pelo Senhor Deus dos Exércitos. Sabe, queridos, eu tenho na minha longa jornada cristã, mais de 40 anos servindo ao Senhor, visto muitos homens e mulheres de Deus, grandes profetas, mestres, pastores, autoridades espirituais, líderes, conhecedores da palavra, caírem por causa do pecado e por tantos outros motivos, mas talvez o principal seja a justiça própria é exatamente isso que eu defino é assim que eu consigo entender essa resposta de Elias para Deus, ele fala eu estou aqui porque a minha conduta tem sido ilibada até agora eu tenho sido extremamente zeloso, eu tenho sido o um dos melhores, se não o melhor que o Senhor tem encontrado ultimamente nessa terra e no meio desse povo principalmente, quem é Aqui no meu currículo, eu pergunto para você: Deus pediu algum currículo para Elias? Deus falou: Ô oh, oh, meu filho, você está tão cansado, deixa eu dar uma checada aí no seu currículo, deixa eu ver o que você anda fazendo para ver se eu estou te compensando te, te, direito, se eu estou pagando bem o seu salário, deixa eu ver o seu currículo. Deus está pedindo algum currículo para Elias? Não! Deus está querendo saber por que ele está desistindo de tudo. E a primeira causa é um currículo que ele mostra para Deus. Olha aqui, dá uma olhada no Calibre, nas cinco estrelas. Tem alguém parecido comigo? E será por que, que Elias faz isso? Porque aqui nas suas emoções, com certeza, há nós, perguntas não resolvidas, que o fazem questionar a justiça de Deus. Senhor, é justo que eu estou sofrendo esse nível de perseguição. Já mataram quase todos, eu estou só aqui. E agora Jezabel se voltou contra mim. É justo diante da pessoa que eu sou. Eu tenho que lutar contra muitas coisas na minha vida, querido. Muitos, como todo ser humano. O pecado tenazmente nos assedia, como diz a própria palavra. Mas talvez... O que eu mais preciso lutar é contra essa tal de justiça própria. Sabe o que é a justiça própria? É o senso que o ser humano tem daquilo que é certo e que é errado. Daquilo que eu mereço ou não, daquilo que as pessoas merecem ou não. E todo mundo tem a sua justiça própria. Só que todos são injustos. Não há nenhuma justiça verdadeira, correta, entre os homens. A Bíblia fala isso. Não foi achado um justo sequer, a não ser Jesus. A nossa justiça é considerada trapos de imundícia. Mas nós nos estribamos nela. E nós achamos que, de fato, estamos cobertos de razão e de verdade quando dizemos, eu não mereço isso. Fulano não merece aquilo. Beltrano merecia aquilo outro. E na nossa mente nós nos enchemos de argumentos e das nossas verdades para embasar não só as nossas falas, mas os nossos sentimentos e depois os nossos sentimentos, as nossas atitudes. É por isso que Elias está numa caverna, porque primeiro seus pensamentos reembasaram os seus sentimentos de medo, de insegurança, de frustração e decepção. E os seus sentimentos embasaram as suas atitudes e ele fugiu. Mas no coração de Elias, o que tem é uma grande pergunta, um questionamento, uma dúvida. É justo, Deus, eu passar por tudo isso? Sabe, queridos, toda vez que eu li o livro de Jó, eu ficava aqui comigo pensando, meu Deus, por que tanto sofrimento na vida de um homem tão bom? Jó, ele era um homem bom, reto, correto, íntegro, que se desviava do mal. Ele achava isso? Eu acho que Jó achava isso. Daqui a pouco eu vou falar para você. Eu acho, não, ele achava isso. Ele tinha certeza, ele não achava, ele tinha certeza. Mas sabe por que ele tinha certeza? Porque quem falou foi Deus. Quem somos nós para dizer o contrário? Quem falou que Jó era o cara foi o próprio Deus. Aliás, Deus não só falou que ele era o cara, Deus tomou Jó para ser o garoto, propaganda dele, chamou o diabo, na hora que o diabo apareceu lá pelo céu, que ele veio de rodear a terra, estava por lá, Deus chegou e falou, vem cá, vem cá diabo, dá uma olhadinha, esse cara é meu filho, é o Jó, reto, bom, temente a Deus, se desvia do mal, Pissa no cara, ô oh cara, com letra maiúscula, o próprio Deus colocando o Jô no outdoor, do céu, do inferno. Esse aqui, ó, oh, põe a mão no fogo. E o diabo virou para o Senhor e falou: Ah, é assim? Mas na verdade, sabe por quê? Ele é tão fiel a ti, porque você cercou ele de bens por todos os lados, nunca falta nada para Jó, é muito fácil servir o Senhor assim. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás estará sempre me acusando e te acusando de que tudo que nós fazemos de bom nessa terra e aquilo que nos, nos custa, sacrifício, renúncia, e aquilo que nós fazemos por amar o Senhor, Satanás sempre vai estar lançando na cara do Senhor que não é por amor, é por interesse. E só tem um jeito de nós provarmos na prova. E Deus tinha tanta certeza que Jó era o cara que deixou o diabo tocar em tudo que ele tinha. Falou, só não tira a vida. Então o diabo começou a tirar, tirou os bens, tirou os amigos, tirou a família, tirou tudo, a saúde. E no começo, quando Jó começou a perder as coisas... É, eu falei, eu, no começo do livro, quando eu começo a ler, eu falo, gente, esse homem, de fato, tem uma experiência com Deus. Um nível de relacionamento e de amor, porque ele começa falando assim. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é lindo isso? Depois de você perder todas as suas fazendas, o seu gado, os seus filhos. Você dizer, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uau! A sua esposa não aguenta. Ela se irrita com aquele amor, com aquela devoção, aquela fidelidade. E fala, eu não acredito que você ainda teme esse teu Deus. Olha o estado em que você se encontra. Você perdeu tudo, pelo menos antes de morrer. Amaldiçoa esse teu Deus. E sabe o que ele responde para ela? Mulher, você fala como uma louca. Nós temos recebido tantas coisas boas de Deus, nós não vamos receber também o mal? Uau! Quantos homens você já ouviu dizer isso? Numa tribulação dessa, numa prova dessa? Ele é o cara. É impressionante. E depois ele termina falando, ainda que ele me mate, nele esperarei. Se acabasse ali nos primeiros capítulos, uau, Jó seria o um homem para mim perfeito. Mas não, os capítulos se prolongam e com eles as tribulações, a solidão, a doença, a falta de amigos, a miséria. Talvez a fome, a necessidade, não sei. E no meio desse tempo alguns amigos chegam junto, morrendo de pena. Tentando ajudar três amigos. E eles começam a perguntar, Jó, procura aí, Jó. Você deve ter feito alguma coisa de errado. Porque na justiça deles, na justiça nossa dos homens, não casa um sofrimento tão grande com alguém tão bom como você é. Você deve ter alguma coisa errada. Procura. E Jó, procura, procura, procura, procura. E não acha. E não acha. E ele é seguro em dizer, não, eu nunca pus os meus olhos numa mulher que não fosse a minha. Eu nunca despedi um necessitado, um faminto com fome. Não, não tem nada errado. Eu avalio o meu coração, eu faço sacrifícios por mim até pelos meus filhos. Eu já tinha uma convicção. Só que... Na minha Bíblia está marcado alguns versículos que talvez passem despercebidos. A gente costuma ter tanta misericórdia e pena desse homem justo que sofreu tanto, que muitas vezes a gente passa por cima de alguns versículos que são cruciais para entendermos a história de Jó. E o porquê de tanta dor. Olha o que diz Jó, capítulo 34, versículos 5, 6 e 9. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável sem que haja pecado em mim. Pois disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Opa, aqui eu já ouvi uma notinha dissonante aqui, uma que... Que ficou meio fora, que destuou um pouco. Jorge está falando, eu sou justo e Deus é que tirou o meu direito, de nada me adianta com prazer sem Deus. Parece que alguma coisa já está saindo aqui de dentro, algum tipo de nó, de embaraço já está sendo revelado no coração desse homem que para todos parecia, ó, oh, impecável. Olha só o que diz Jó 32, versículo 1 e 2. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Bará, de Baraquel, o busita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, preste atenção, porque este pretendia ser mais justo do que Deus." Ele era tão bom, que, que ele achava que ele poderia ser mais justo do que Deus. Então durante aquele tempo de prova, algumas coisas foram se tornando a mostra, a vista, daquilo que nós homens não conseguimos ver no coração de Jó, mas Deus já via. Jó 35, versículo 1 e 2 diz... Disse mais Eliu: "Achas que é justo dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus?" Você ouviu isso? O que Jó acabou de dizer? "Maior é a minha justiça do que a de Deus." O cara era tão bom, tão bom, tão justo, que ele achava que ele era mais justo do que Deus. Quando eu falo que o pecado que derruba os bons, os que mais amam a Deus, os que mais pagam preço de santidade, integridade e fidelidade, não é o adultério, Normalmente não é. Não é a ganância, a corrupção, não. É a justiça própria. Porque ela começa corroendo por dentro e ela vem disfarçada ou encoberta na nossa capa de espiritualidade ou na nossa espiritualidade mas ela vai nos matando por dentro, e um dia como Elias, nós podemos do dia para a noite, ou da noite para o dia, falar chega, sabe por quê? Porque há incoerências aqui no nosso coração, coisas que estão acontecendo conosco, que nós não temos resposta, então você fala, não, não vale a pena, não vale a pena servir a Deus, esses tempos atrás, um dos nossos melhores líderes, chegou para nós e falou, pastor, aliás, chegou para o meu marido e falou, pastor, toma aqui a minha cela, o meu ministério, eu não quero mais saber disso, nem dessa igreja, mas por que meu irmão, ele era bom, pensa numa família estruturada, num casamento maravilhoso, cara íntegro, íntegro, íntegro, dos melhores, ele falou, porque Deus me defraudou, todos esses tempos. Todo esse tempo eu fui fiel, servindo ao Senhor, a sua igreja, dando os meus dízimos e a minha empresa vem de mal a pior. Me diz uma coisa, no seu contrato, quando você entregou a sua vida para Jesus, você chegou a ler ele inteiro? Você viu se tinha lá? Alguma promessa do Senhor, uma garantia de que Deus te livraria dos sofrimentos dessa vida? No meu, eu já reli. Uma, duas, dez vezes não tem. Mas parece que a gente racinou um contrato na nossa cabeça que tem uma garantia de que nós não vamos sofrer injustiças. Hello! Você que nasceu nesse planeta chamado a Terra, Bem-vindo, bem-vindo à terra da injustiça, à terra onde estão os seres humanos injustos, porque justo só há um, e muitas vezes nós estamos embaraçados assim, como Jó, como Elias, Senhor, por O Senhor sabe que tudo que eu fiz no meu ministério foi por amor ao Senhor. E o Senhor está falando, é verdade, meu filho, eu sei. O Senhor sabe que eu renunciei o tempo com a minha família e dei todo o meu dinheiro na tua obra. E Deus está falando, é verdade, meu filho, eu sei. O Senhor sabe que eu jamais deixei de visitar aqueles que estavam doentes. Deus está falando, é verdade, eu sei. E aí vem a pergunta. Por que o Senhor permite que eu esteja passando por isso? É essa interrogação mal resolvida, esse nó da garganta, esse peso, esse embaraço no pé, que pode tirar o seu ministério, que pode tirar a sua família, o seu casamento. Eu não entendo, eu orei a minha juventude toda, eu jejuei, eu pedi cobertura, eu casei com a primeira, primeira namorada, eu casei virgem, eu fiz tudo direito. Eu não fiz tudo direito, Senhor. Deus fala, fez. E aí vem a pergunta, e por que eu estou passando isso hoje no meu casamento? Deus, o Senhor sabe que eu fiz tudo direito para os meus filhos. Eu dei o do bom, do melhor, paguei a melhor escola. Eu li a palavra pra, com eles, fazíamos cultos domésticos. Eu dei um exemplo com a minha vida. Deus fala, é verdade, filho. E aí vem a pergunta, e por que hoje o meu filho está nas drogas? São as incoerências, as injustiças da vida, da vida humana. Dessa nossa vida, não existe outra. A nossa vida é essa vida, porque nós homens, homens somos assim. Jó está tentando convencer os seus amigos de que não, eu não mereço. Eu não mereço a única coisa que ele sabe falar, eu não mereço. E com isso ele vai... Se enchendo e falando, ele chega a dizer, olha que absurdo. Eu não o julgo, porque eu falei, eu luto com as, as mesmas coisas que Jó. E Deus tem misericórdia de mim e de você. Para que jamais a gente abandone a fé e o relacionamento por causa das incoerências e injustiças das nossas vidas. Mas Jó chega a dizer, eu queria que tivesse um tribunal para eu me apresentar com Deus. Alguém que julgasse nós dois. Bom, foram 38 capítulos. Jó tentando argumentar com os seus amigos, que também são injustos, na sua justiça própria está falando, você merece, tem alguma coisa errada. Jó fala, não, não tem errado, então eu não mereço. No capítulo 38, Deus fala, chega, chega de blá, blá, blá, está muita confusão. Chega Jó, chama Jó, fala, meu filho, sente aqui. Eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder, eu imagino que Joel fala, ainda bem, agora sim, agora eu vou falar tudo o que eu quero, Deus se propôs a, a me ouvir. E Deus começa a sua pergunta. Ele falou, está preparado Joel? Ele falou, manda ver Deus, aqui eu respondo tudo, sou bom, reto, fiel, conheço o Senhor, a tua palavra, manda, primeira. Aí a primeira pergunta, onde você estava quando eu fundei a terra? Eu lancei os alicerces do universo. Aí Jó fica procurando a resposta. Procura, procura, procura, procura e não acha. Aí Jó fala, ah, não, mas também o senhor começou com o mais difícil. Manda a segunda, a segunda eu vou conseguir. Qual é a dimensão dos mares e a sua profundidade? Aí Jó, não Deus, a terceira, a terceira eu vou, eu vou conseguir. E a força da mordida do crocodilo? Se você acha que esse tal de Enem é difícil, é porque você nunca fez esse Enem aqui que Deus passou para o Jó. Você não acredita! O Jó, o bom, o cara que Deus falou que ele era o cara. Tirou zero. Não conseguiu responder nenhuma. E conforme Deus ia perguntando, e foram muitas perguntas, Jó ia se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. E lá no capítulo 42, ele encerra o seu livro, graças a Deus, ele não encerrou com zero. Ele encerrou com 10. Mas o 10 não foi por causa das suas respostas, não. O 10 foi por causa da sua atitude porque enfim, Jó fala, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino. Você acredita que Jó disse isso? Eu me arrependo e me abomino. Porque o, o, aqui, antes a gente tinha lido, fala assim, sem que haja pecado em mim. Mas agora ele está falando, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. <risos> O Enem não ajudou o Jó a responder as perguntas. O Enem ajudou o Jó a se colocar no seu lugar. E a quebrar o nó. O embaraço da justiça própria. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Deus não tem que te dar explicações das incoerências da sua vida. Deus não tem que te dar satisfação daquilo que ele faz ou deixa de fazer com você, com as pessoas que você ama ou com seus inimigos. Isaías diz assim, quem é você, o vaso, para dizer para o Criador, por que você me fez com alça ou sem alça? Quem somos nós? Se você um dia entregou a sua vida para o Senhor... Lá naquele contrato estava dizendo que esse senhor, ele é santo, santo, santo, justo, justo, justo, fiel, fiel, fiel. Ele não erra. Isso deveria ser suficiente para você estando em tempos bons ou estando em crise, em tempos ruins, de injustiças, inclusive. Você continuar com a mesma fidelidade. Se doando do mesmo jeito. Na certeza de que, De que Deus não erra. De que Deus está fazendo o que é certo. E amanhã eu vou conseguir enxergar. Quem sabe? Talvez não. Mas uma coisa eu sei. Ele é fiel. Ele é justo. Quando Jó falou, eu me arrependo e me abomino. Deus falou, yes. Eu sabia que você era o cara. Só te faltava uma coisa, a tua justiça própria que poderia me, te tirar de mim, me afastar de você. Que bom que você conseguiu enxergar. Agora uma vez quebrada essa corrente, nós vamos até a eternidade, Jó. Elias está aqui na caverna, falando, Senhor, eu não mereço, eu sou extremamente zeloso. Eu, eu dou o meu melhor. Olha aqui para o meu coração. Irmãos, quantas vezes eu já falei isso para Deus? Olha aqui o meu coração, Deus. Olha o amor que eu tenho pelo Senhor. Olha, o Senhor sabe por que eu estou fazendo isso? Eu Senhor conhece a motivação? Deus fala, eu sim, minha filha, eu sei, eu conheço. Mas a gente no fundo está querendo falar, então olha aqui essa incoerência que eu estou sofrendo. Um dia eu estava assim no dilema com Deus. Uma dessas birras que nós que nos dizemos maduros, espirituais, costumamos dar. Nas injustiças e incoerências da vida. E eu estava ali, Senhor, por quê? Não é possível, Senhor, é um Deus justo. Aonde está a tua justiça? Olha isso aqui. E eu ouvi claro a voz do Senhor dizendo, Filha, para mim, depender é mais importante do que obedecer. Parei assim, fiquei pensando, uau. Sabe, queridos? Seria tão bom se Deus pudesse nos explicar tudo o que acontece nas nossas vidas. Se Deus pudesse nos dar o um mapa inteiro da nossa jornada com todos os detalhes. Olha, aqui vai ter um buraco, mas não se preocupa. Você vai cair, vai atolar, mas vai passar, alguém vai te ajudar. E aqui, olha, aqui vão tentar te acertar. Aqui vão conseguir, mas não se preocupa Seria tão bom, não seria? Não seria o um sonho? Não seria maravilhoso se nós soubéssemos tudo que... Irá acontecer nas nossas vidas. Parece que isso seria mais fácil a gente ser fiel. Mas a fidelidade não depende do que acontece com a gente. A fidelidade depende de quem a gente conhece. Se você conhece a Deus de fato e sabe que Ele é correto, justo e fiel, não tem por que você deixar de ser. Independente do que aconteça com a sua vida, na sua história. Jeremias, Jeremias, ele é um pouco mais polido do que Jó. Jó se estrambelhou no meio da sua angústia e começou a falar um monte de besteira. Mas eu fico boba de ver a sutileza do, do Jeremias. Ele diz assim, Jeremias 12, versículo 1 e 5. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? E sabe qual foi a resposta de Deus? Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? É interessante porque Jeremias chega com todo jeito, Senhor, Senhor é tão justo, nossa, como o Senhor é justo. Mas deixa eu te fazer só uma perguntinha, por que prosperam os ímpios? Por que aqueles que não te servem se saem melhor do que os que te servem? Por que aqueles que não dão dízimo conseguem trocar o carro e a casa e eu que dou, não consigo? Por que eu que sou santa, fiel, virgem, me preservo, nunca consegui casar e essa daqui que já passou na mão de 10, 20, já casou? Por que fulano conseguiu multiplicar células, já abriu três igrejas e eu sei que a família dele é horrível? Mas eu que tenho uma família estruturada, não consigo multiplicar minha célula, não consigo abrir igreja, fazer crescer o meu rebanho? Tantas perguntas, né? Jeremias está perguntando aqui, por que Deus? E é impressionante a resposta do Senhor. Parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Deus responde assim: cara, se você está cansado com quem vai a pé, você não vai poder competir com os. Com, que vai, com quem vai a cavalo, você está, você está preso nessas questões, tem tantas outras coisas maiores para você vencer, você precisa se desembaraçar, porque senão você não vai conseguir completar a carreira, desembaraçando-nos de todo peso e pecado, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Ele. Jesus, autor da nossa fé, sabe o que Ele fez? Ele não merecia a cruz. Ele não merecia os homens, essa terra. A rejeição, a violência. Ele não merecia, foi a grande injustiça que Ele sofreu. Por isso que o autor diz, olhando firmemente para Ele. Para você não desanimar, não desanimar, não desfalecer, desmaiando na vossa alma. Tem muita gente querendo desmaiar, enfraquecido, hoje no ministério, hoje na família, querendo abandonar a família. A família é o projeto de Deus para você. Você precisa levá-la até o final, o seu casamento, o seu ministério, os seus dons, a sua profissão. E você querendo Largar tudo, desistir por causa das injustiças e incoerências, olhando firmemente para ele, que suportou a maior de todas as injustiças. Essa sim é a injustiça. O santo filho de Deus, único, subir naquele madeiro e morrer no lugar chamado caveira, por mim, por você. Porque o resto, o que nós padecemos aqui, que nós chamamos injustiça, na verdade, é tudo que nós merecemos. O salário do nosso pecado é a morte, é o caos, é a vergonha e a humilhação. E todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o salário que nós merecemos, eu, você e todos os homens, é o caos e a morte. Tudo que você experimenta nessa terra, que não é morte, que não é caos, que não é sofrimento, tem-se uma explicação. E eu já vou dizer, não é a sua justiça. Não é porque você é bom. A única explicação é graça. Essas cinco letrinhas. G-R-A, C-C-D-L-A, graça. Porque eu e você, nós merecemos a morte. A morte do nosso casamento, das nossas emoções, do nosso corpo, das nossas empresas, do nosso ministério. O salário do pecado é a morte. Não se esqueça, nós somos pecadores. Sim, redimidos pela graça. Sim, abençoados pela graça. Sim, chamados, vocacionados pela graça. Sim, capacitados pela graça. Mas tudo é graça, não é merecimento. Entenda isso. Quando a justiça própria quiser gritar lá dentro. Quiser te puxar para trás e te fazer desistir. Lembre-se. Você não merecia chegar nem aonde está. Não merecia nem estar respirando. E nem vivendo. Tem muita graça. Graça e favor de Deus nas nossas vidas. Que é o suficiente. Para nós chegarmos lá onde Paulo chegou. E podermos dizer. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Independente do que eu passei. Eu guardei a fé. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é justo. Eu sei que ele não falha. Eu queria só terminar orando por você, meu querido. Pedindo que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. Para arrancar os nós da injustiça própria, da incoerência. Para cancelar as dúvidas, as interrogações. As perguntas não respondidas pelo Todo-Poderoso. Mas para trazer uma certeza de que está tudo no controle dEle e que Ele te ama com o amor perfeito e que você vai ter tudo o que precisa para chegar até o fim fiel deixa eu orar por você por favor meu Deus, meu Pai, obrigado por nos ter trazido até aqui porque foi graça Quantas vezes Satanás, os homens, se levantaram, Deus, contra as nossas vidas, para nos abater, para nos destruir, para nos impedir, mas a tua graça e bondade nos trouxe até aqui. E o que eu te peço, meu Deus, é que o Senhor nos ajude a chegar até o final da carreira proposta, olhando tão somente para o Senhor. Fortalece os pés do meu irmão, da minha irmã, que nessas jornadas se sente cansado, talvez cansado de tantas perguntas não respondidas. Cansado das injustiças, das incoerências. Meu Deus, vem nesse coração e mostra a Tua bondade, o quanto o Senhor é bom e fiel. Que a confiança esteja acima do conhecimento e do entendimento, Deus. Que haja confiança nos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, que esse nó maldito da justiça própria seja hoje desatado, arrancado do nosso ministério, das, das famílias, dos casamentos, dos negócios. Aquele que está a ponto de desistir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça e que seus pés sejam indesistíveis, apesar das lutas e resistências. Em nome de Jesus. Bom, nosso tempo aqui é limitado e eu só pude falar de um peso, né? Mas eu queria deixar, indicar para você esse livro. Livre-se dos embaraços que podem impedir a sua carreira de sucesso. Na resposta de Elias para Deus, estão todos os motivos e os porquês. Que quase tiraram, quase tiraram o grande profeta... <risos> E o levar ao fim desastroso da caverna. Se não fosse o Deus indesistível, ir lá e fazê-lo refletir e quebrar esses embaraços. Esse livro fala sobre perdas. Perdas é outro embaraço. Fala sobre decepção com as pessoas, frustração com os resultados, as cadeias do passado. Tudo isso prendia Elias. Você sabia disso? E ele falou isso para Deus. Você fala: Nossa, Mônica, eu não lembro disso. Cumpre o livro. E leia, e preste atenção, ou então leia a Bíblia, volte a, a, a, ao primeiro livro de Reis, capítulo 19, e você vai ver quantos embaraços estava na vida daquele homem, que talvez esteja na sua, você pode falar, não, Mônica, graças a Deus eu não luto com justiça própria, mas talvez você lute com a decepção com as pessoas, ou com a frustração, com os resultados, você faz tudo certo, e no final não consegue colher aquilo que você plantou. Quantas pessoas têm desistido da sua família por causa de desistir, de... Frustração com os resultados ou decepção com as pessoas? Quantas pessoas têm desistido de um ministério por conta das perdas? São tudo situações que eu e você temos que lidar no dia a dia, nessa vida chamada humana. Graças a Deus, porque nós podemos contar com o um divino que vem quebrando as nossas vidas, os, os embaraços, para que nós cheguemos até o fim. fiéis. em nome de Jesus. Amém.